E ontem é, eu estava conversando com a Elaine, que vai ser a nossa próxima uh, profissional convidada a bater um papo aqui. E, de uma certa forma, conversando com a Elaine, eu me senti privilegiada e, ao mesmo tempo, muito corajosa em fazer algumas perguntas para ela. Porque a gente fala muito que esse futuro da liderança, o mundo corporativo, ele precisa ser mais equânime. Está né, comprovado que os grupos diversos, eles tendem a ser mais criativos, só que na prática a gente sabe que isso não acontece. É, em um momento do nosso treinamento, né, no, do, do Women Leadership Academy, a gente, no segundo né, módulo, quando a gente fala de vieses inconscientes, a gente tocou num tema em que a gente diz que o privilégio ele é invisível para aqueles que os têm. Né? Então, muitas vezes, a gente não enxerga que a gente tem privilégio. E aí, eu chamo a Elaine para falar para a gente como trabalhar equanimidade em um mundo onde os brancos são a grande maioria em cargos de liderança. E eu me sinto corajosa também em fazer essa pergunta para ela, porque é um tema que a gente não aborda assim tão abertamente. Então, a Elaine, me conta um pouco da sua história, e como você chegou nessa posição de gestora de executiva né, na Areso? Bom, boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com todas vocês. É, já vou pedir desculpas, assim como a Carol iniciou lá no início, pediu desculpas pelo nervosismo. Pode ser que em algum momento eu demonstre isso mais. Mas eu queria contar... Realmente essa história, é, ontem a gente conversando, eu me senti corajosa, a Lígia me encorajou a falar um pouco sobre isso, sobre essa trajetória. Eu tô há, há 27 anos na mesma empresa. É, antes disso, eu tive outras interações de trabalho muito novinha, como doméstica, como babá. É, assim como a minha mãe e minha família, é, toda ela tem... É, Profissões, digamos, mais operacionais, não estou dizendo aqui desmerecendo absolutamente nenhuma das profissões, mas são os exemplos que eu tinha em casa, né? E aí eu comecei a, a, a terminando o segundo grau, eu já estava trabalhando na Arezo, é, na fábrica, e eu precisava de uma oportunidade de, de fazer um estágio, porque eu fiz técnico em contabilidade, para ter o diploma eu precisava de de algumas horas de estágio, não era nem dias, era algumas horas para cumprir o meu, o, o meu segundo grau, né? Que já era, assim, um, um grande marco na família ter uma pessoa já terminando o segundo grau, porque não era comum. E aí eu consegui esse estágio e tive a, a oportunidade, né, de... de manter-me dentro da, da, da contabilidade no momento em que estava tendo uma transição de sistemas e estava precisando de mão de obra dentro da contabilidade eu fiquei e eu já estava super feliz porque eu trabalhava num escritório gente eu pensava assim eu ia ser doméstica eu ia trabalhar de limpeza nas empresas que era o que eu achava que era que era meu lugar e aí nessa trabalhando já ali no escritório super feliz tô Consegui tudo que eu precisava, é, uma colega falou: olha, a Arezo ela paga a faculdade para as pessoas que querem. Ah, para? faculdade era o que eu pensava, não precisava, né? Eu estou um trabalhando daquele, você já estava no escritório, já tinha alcançado. Mas ela insistiu tanto e eu agradeço muito a ela, a Cilésia. ela talvez não saiba disso, mas eu agradeço muito esse incentivo que ela me deu de pegar essa oportunidade, de, de usar daquilo para crescer mais, apesar de naquele momento eu não enxergar aquilo, me fez muita diferença na vida. E quando a gente fala sobre a, a equidade, é bem isso, é dar oportunidade para as pessoas, dar oportunidade para que coloquem elas no mesmo patamar. E a gente não está falando de capacidade, a gente está falando de oportunidade. A gente está falando se a pessoa tem ou não essa competência, que é um outro skill, mas ela teve a oportunidade de estar ali e aí essa pergunta a gente tem que se fazer. Então, nessa trajetória toda de, de empresa em que eu aproveitei essa oportunidade, que eu agarrei essa oportunidade e consegui me formar, é, ao longo de toda a minha trajetória dentro da Arezo, ainda sem ser gestora, eu passei por pessoas que acreditavam muito em mim, que apostavam que eu era capaz, que viam a minha capacidade além né, da, daquilo que eu realmente não enxergava. E aí eu fui trabalhando toda essa questão de, de, de aproveitar mesmo e ir atrás do crescimento. E daquelas pessoas que não acreditavam em mim e tiveram algumas, e aí exemplos até de racismo, é, eu tentei me bloquear, tentei não enxergá-las e não fazer com que elas me puxassem para baixo. Então eu me agarrava sempre àqueles que me viam, que viam a minha capacidade e enxergavam que eu poderia sim. E que se eu tivesse me prendido às pessoas, e até hoje se eu me prender às pessoas que tentam enxergar em mim uma pessoa que não é capaz, eu não vou evoluir. Né? E a gente não evolui inclusive, como líder. Então, o que eu tenho muito, assim, dessa, dessa, de dizer em relação à diferença de equidade e de igualdade, é exatamente isso. Iguais nem, nós não somos, nós somos diversos e aí a gente pode até falar um pouco mais disso, como várias colegas já colocou aqui. Nós somos diversos, mas oportunidades iguais não bastam, elas têm que ter equidade. Então eu preciso querer dar àquela pessoa alguma oportunidade que ela não teve. Imagina que se eu não tivesse tido essa oportunidade, e assim como acredito várias outras histórias semelhantes, eu não teria chegado a líder. Né? então teve alguém que olhou para mim viu que era capaz teve uma um, uma empatia daquela pessoa Carol falou muito sobre sobre empatia teve uma empatia de alguém que olhou para mim e falou assim Elaine eu tô fazendo vai lá faz também então em resumo li a minha história assim na Ares e para chegar como líder foi realmente as oportunidades que me foram dadas e que eu a, a, as agarrei com muita força para conseguir está aqui. Bacana. E, e a partir do momento que você agarrou essas oportunidades, né, é, não significa que foi fácil. E você até falou dessa história de se colocar como diferente, que você, você é diferente. Uhum. E quais são esses desafios que você enfrenta por ser diferente? Como você se sente? E, ao mesmo tempo, o que, que você tem para nos ensinar? Porque é o que eu falei, esse privilégio ele é invisível para aquele que os tem, né? O que, que a gente precisa mudar para ajudar também a mudar esse cenário de equidade? É, como, como você colocou, realmente fácil não é. Para nós mulheres no mercado de trabalho, já tem uma dificuldade muito grande, né? As mulheres são as que mais terminam as faculdades, que mais frequentam e terminam as faculdades e hoje elas não estão representadas na mesma proporcionalidade dentro das empresas. Eu nunca tive uma gestora, tá? eu sempre tive gestores. esse Eu acredito que essa foi uma das dificuldades, porque normalmente... E acho que posso dizer sempre, não sendo leviana A gente enxerga aqueles que são semelhantes a gente Então se eu tenho um grupo de esportes, como a Fernanda falou Que faz a tri triatlo, etc e tal Eu vou enxergar aquele grupo E eu vou buscá-los ali para trazer para perto de mim e Isso nos coloca dentro de uma caixinha porque a gente vai tratar aqueles que são semelhantes a mim com gênero, com classe social é, e diversas outras diversidades que nós podemos citar aqui, né? aqueles que são típicos ou aqueles que são atípicos. E aí a gente bloqueia. E esse bloqueio dificultou, sim, essa minha trajetória para chegar a ser uma líder. Né? Porque eu tenho 27 anos de empresa e não muito mais que sete de gestora, né, passando de coordenadora para gerente, não muito mais que isso, assim. Então, quanto tempo isso demorou e por que demorou? Só por causa da minha capacidade? Não, não é. Isso eu posso afirmar certamente. Então, assim, para nós mulheres, essa dificuldade de, de ser vista e ter a oportunidade, ela vem muito por conta disso, porque a maioria dos homens, eles são, é, são os líderes. E aí esses líderes enxergam os, os, obviamente, a gente sabe disso, que isso acontece comigo, acontece com todo mundo, enxergam enxerga aqueles que são, são iguais. E aí quando eu falo de, para nós mulheres, eu gostaria de deixar assim, porque eu estou falando de mulheres, mas tem as mulheres negras, que é o meu caso, que tem uma dificuldade ainda maior, porque a gente passa por uma questão de gênero, a gente passa por uma questão de classe social, né, por conta de dos negros serem a maioria dos pobres e a gente passa por uma questão de raça. Então, o feminismo, ele trata muito bem as questões das mulheres, mas não chega a tratar das, das mulheres, trata das questões das mulheres brancas, mas não chega a tratar das questões das mulheres negras. E, e isso também foi uma das coisas difíceis. E aí, nesse decorrer, né, nesse percorrer de caminho, é, aprender a lidar e combater até o enfrentamento em relação ao racismo. Porque um exemplo que eu dou recente, assim, que foi na minha empresa, eu tava de tranças, fiz tranças no meu cabelo, é, porque eu quis, eu acho legal, eu sempre mudo, quem me conhece sabe que eu mudo bastante, e eu fiz tranças no meu cabelo e dentre vários comentários, que sempre tem comentários em relação ao cabelo, dos vários comentários, se a gente lava ou não lava, como é que faz para lavar, é muito difícil, isso pesa ou não pesa. O pior foi quando uma pessoa perguntou para mim se eu lavava o cabelo e ela cheirou as minhas tranças. Isso, assim, isso foi dentro do ambiente de trabalho e isso a gente encontra fora, a gente encontra o tempo todo. Isso dói, é difícil e isso faz com que a gente encolhe. Então, essa é uma das dificuldades que a mulher negra enfrenta. Ela se coloca dentro de um casulo e ela precisa de uma ajuda para sair dali de dentro, para enfrentar tudo isso. Então, diante de tudo isso que a gente já passa, que eu comentei, né, de gênero, de classe e, e do racismo, da raça em si, você tem que sair e se expor. Então, essa é uma das dificuldades. E aí, com relação a, a esse sair, a gente precisa da ajuda, inclusive, é, dos brancos, que precisam enxergar os seus privilégios quanto pessoa branca para poder olhar em torno e falar assim, poxa, cadê que os líderes brancos, cadê os líderes negros, cadê as mulheres negras, onde eles estão? É, aí eu dou um exemplo que aqui no nosso curso mesmo, quando a gente estava falando em fazer o webinar, que eu chamei, né, e falei, olha, a gente poderia falar sobre a questão racial, porque a gente olhou em torno, assim, olhou no painel, só tinha mulheres brancas, líderes brancas e eu a única negra, e não é legal ser a única. Né? Eu não estou falando só de representatividade, estou falando de proporcionalidade também Porque os negros são 55% da população brasileira E onde eles estão? Quando você chega num restaurante, quando a gente chega em algum lugar mais bacana, eles estão lá? Quando a gente olha a liderança, esses negros estão lá e eu não estou falando só da mulher E quando a gente fala da questão da classe, da questão do racismo, das dificuldades também ela transcende até a, a partir da renda, né? A mulher branca ganha menos que o homem branco, mas a mulher negra ainda ganha menos que a mulher branca. E isso também é a mesma coisa com relação a, aos homens. Isso vai passando de geração. Aí teve a, alguém comentou aqui, foi a Gabi que comentou agora há pouco, sobre corrigir as distorções históricas, que isso é estrutural. E a gente precisa corrigir isso. Acho que é isso, Lígia. E você ainda pensou em não estar tá aqui com a gente. Pensei. Entendeu? Pensei, porque ele vai nessa questão dos lugar. Ainda está na gente, assim. É o meu lugar... Eu deveria estar ali, eu tenho algo para contar? Será que alguém quer me ouvir? Isso passa muito na, na pessoa negra, sabe? Ela se coloca muito abaixo ainda. E aí ter que se expor e cutucar e falar sobre a branquitude e incomodar é, não é fácil. Por isso que a gente pensa um pouquinho antes de estar. E, e do nosso... É, e, e... Por outro lado, né, quando a gente estava desenvolvendo esse, esse webinário e eu falei para você, né, você falou, olha, tem esse tema, né, e a gente ainda te colocou no tema humanidade, porque para mim está muito claro que quanto mais a gente ampliar essa consciência de humanidade, mais a gente vai entender que tudo faz parte do todo, que somos, de uma certa forma, todos iguais, independente de raça origem gênero né porém isso é uma ampliação muito grande ainda dessa nossa consciência a gente se conectar pelo humano né do humano humano a própria na primeira na nova consciência a Carol falou sobre isso né o age to aid humano humano humano, mas isso exige ainda um, um autodesenvolvimento muito grande, né? uma autoconsciência muito grande. E aí que a grande oportunidade é exatamente desenvolver a autoconsciência. Porque se eu sou consciente de mim, aí eu vou ser consciente do outro. Né? No nosso cérebro está ali no mesmo lugar, a empatia só acontece se eu for autoconsciente dos meu sentir, das minhas emoções. Então, assim, é, por isso que eu insisti em você estar tá aqui, e aí você falava, ah, mas eu não sei o que falar, eu Falei, mas se você não sabe, ninguém pode falar, porque a voz é sua. É algo que você viveu, que você experimentou, que você sentiu. E aí a gente conversando ontem, eu falei, eu sei que eu fui contratada no meu primeiro trabalho pela minha aparência física, só que pelo outro lado, o que, que eu fiz, vou provar para esta figura que existe muito além. E isso me abriu portas. E eu me fechei para ser extremamente competente. Então assim, e é muita coragem a gente perguntar também, né? A gente conversou ontem, eu falei, pô, para mim é difícil também perguntar para você sobre, porque são diálogos e aí entra a Thaís, né, para falar, são conversas que a gente não tem, porque é tabu, enfim, embaixo do tapete, porque uhum. é tanto incômodo por um lado, quanto para o outro. Então, olha, você é linda, que a gente já sabe, e, e se não fosse você para trazer essa história, ninguém pode trazer por você. Se não é você levantar a sua bandeira, a sua causa, ninguém pode, porque ninguém passou pelo que você passou. E pode, né? E aí, de novo, é o que a gente sempre fala, a presença é você trazer o que você pode trazer, independente de julgamentos, né, de do que os outros pensam, porque não tem verdade ou não verdade, é a sua história. né? Então, super, só tenho a agradecer tá? você ter, ter trazido. E se você quiser trazer alguma dica, eu falei mais do que eu deveria, é, para a gente poder... Entender o que, que a gente precisa mudar Ou dica para um trabalho mais inclusivo né? Porque a gente está falando muito além Só de raça aqui A Sim. gente está indo para um, um outro aspecto é, Eu acho que fica Primeiro eu queria fazer um comentário Sobre uma coisa que você colocou aqui Que é sobre esse tabu de perguntar Sobre, sobre o assunto Primeiro eu acho que é, Perguntar Não se for de uma forma sem hostilidade, que a gente vê hoje aí muita gente muito hostil de todas as formas, eu acho que não tem problema. É, não é porque eu sou negra que eu vou ter todas as respostas, né? A gente estuda e a gente aprende. É, mas não pode ter esse tabu. E aí tem pessoas, por exemplo, que falam assim, ai, que morena linda, ah, essa morena aqui. Ah, não existe, gente, eu não sou morena, eu sou negra. E não é tabu, e eu, eu falo isso e as pessoas ainda ficam assim, eu, eu até gostaria de falar que eu sou preta. E eu falo às vezes, mas aí quem é mais retinto que eu, eu fala assim, não, você não é preta. Mas assim, quando a gente fala de negro, a gente tá falando de pessoas pretas e pessoas pardas, tá? Então aí a gente chama de negros, é o, meio que um grupo. Então primeiro é isso. Quebre esse tabu, se informe. É muito importante que as pessoas falem sobre diversidade de todos os grupos de diversidade, né? Que a gente fala dos negros, que é o racial. A gente fala dos atípicos, que são os não portadores de, que são os portadores de deficiência. É, a gente fala da LGBT, que e mais e assim vai. Então, assim, a gente tem que falar sobre esse assunto sem tabu, sem tabu. Esse é um, é, é um comentário que eu queria fazer do que você trouxe. E aí, como pessoa, eu acho que as pessoas precisam é, questionar o status quo, que foi uma coisa que eu disse um pouquinho, né? É, reconhecer, ter esse autoconhecimento, que foi trago muito aqui, sobre privilégios, saber quais são os seus privilégios. Eu, por exemplo, tive o privilégio de estudar que eu sei que muita gente não tem, eu tenho o privilégio de morar num lugar que é agradável, eu tenho vários privilégios, e eu como privilégio, como líder, o que que eu posso fazer, né? Então, a gente tem que reconhecer quais são os nossos privilégios sem culpa, porque ter privilégio não é culpa, não. Então, é reconhecê-los e saber o que fazer com isso, né? É, perguntar e olhar para o lado realmente se tem as pessoas ali, existem pessoas negras, mulheres é, também de todas as diversidades capazes e muito capazes de estar aí trabalhando com vocês enquanto líderes que são e têm essa capacidade. Pensar aí no processo de contratação, eu como líder, não esperar o RH, alguém também comentou aqui, né, não ficar esperando que a empresa faça alguma coisa. No dia que eu abri uma vaga dentro da, da, da minha área, dentro da minha empresa, será que eu pensei em diversidade? Eu, não, não esperar o outro. O que, que eu pensei? O que, que eu fiz de diferente? Onde eu busquei essas pessoas? Porque muitas vezes quando a gente procura, coloca, né, até na hora de montar ali qual o skill que a gente está procurando, quais os skills que a gente está procurando, a gente tem que pensar, porque se eu colocar assim, ah, eu quero uma pessoa fluente em inglês, que tenha tido. É, já fez intercâmbio e assim vai, vários outros que tenham um curso não sei do que, do não sei do que, do não sei do que, vários assim. Quanto maior eu vou fazendo isso, mais excludente é esse currículo. Então eu, quanto líder, eu tenho que querer contratar pessoas dentro da diversidade, dar oportunidade para ela e muitas vezes eu vou ter que ensiná-lo, porque ele não tem aquela, aquele detalhe que eu precisava, aquela outra coisa. E nós líderes somos capazes de ensinar, né? então a gente tem que olhar para esse lado. E quanto empresa, eu acho que é muito importante trabalhar as políticas de diversidade, no todo da diversidade. Né? A gente não pode deixar de trabalhar essas políticas, criar é, grupos de diversidades dentro da, da companhia, escutar... Né? A gente falou bastante em escutar, escutar as pessoas que têm fala, né? então escutar o negro, escutar o portador de deficiência, escutar a mulher, escutar o LGBTQI+, escutar as mulheres ou pessoas trans. Nós temos muito que, que evoluir nesse assunto, mas a gente pode dar muito, principalmente nesse privilégio de líder que a gente tem, no privilégio de branco, no privilégio aquele que a gente se auto conhecer. Muito obrigada. Eu já passei ali horário. Eu que super agradeço, Elaine. Obrigada por se colocar a serviço, né, à disposição aqui de todos nós.